aí pessoal, muito bem-vindos à nossa Masterclass. Hoje nós teremos uma aula super completa, construindo essa manipulação do zero até chegando no seu resultado final. Trazendo várias técnicas que eu mesmo utilizo no meu dia a dia. Então acompanhe, né, do começo ao fim, porque tem muita coisa que vai estar agregando bastante na sua carreira. Eu vou estar liberando também os assets para você fazer download Está estar acompanhando então toda essa aula aí junto comigo. Reforçando tudo, eu acho muito importante para que você nunca mais esqueça as técnicas e todas as dicas, né, que eu estiver passando. Portanto, acompanhe, baixe os assets, clicando no primeiro link aqui na descrição do vídeo, você vai estar participando do nosso grupo do Telegram, onde eu solto novidades aí de todos os meus projetos, de lives, desafios e também esses links né, importantes que eu estou sempre soltando para vocês no YouTube. Galera, eu espero muito que vocês aproveitem bastante, se você gosta desse conteúdo, sabe que teremos um vídeo muito bom, então já deixa aí o seu like, pensa em um comentário muito bacana também para deixar até o final do vídeo, é sempre muito legal galera, está observando a interação de vocês aqui pelos comentários, então eu fico aguardando, mas vamos nessa então agora para o nosso Photoshop. Nós estamos começando aqui então com a fotografia da pior maneira possível né, da forma mais desesperadora possível, onde nós temos somente então um personagem e aqui um cenário. A fotografia original do personagem, é exatamente essa Ela foi feita aí no estúdio, né Bem interessante, cara, uma fotografia muito boa, né E também muito fácil pra gente Estar tá fazendo recorte, então, portanto Já vou estar até mesmo pulando essa etapa pra gente Não quero estar focando aqui no recorte Porque a gente estaria perdendo muito tempo E cada um tem a sua técnica específica, né Até mesmo aqui nessa manipulação eu utilizei o recorte mais simples possível fazendo aqui pelo Select Subject, então cada um faz da sua forma, mas a partir desse momento a gente pode estar focando então um pouco melhor exatamente nos efeitos né, que seria a construção aí do nosso cenário e também a adição aí de uma história muito potente que vai combinar bastante então com a nossa fotografia principal. Então, nós temos aqui a primeira parte, somente um background, né? A Layer 2, uma camada somente preenchida com cinza, né? Então, a gente vai estar trabalhando exatamente o volume, criando, então, um cenário um pouco mais tridimensional, talvez... Para isso eu vou criar uma outra layer aqui embaixo e a gente pode vir pintando então com o nosso brush né, com a opacidade um pouco mais baixa, o flow um pouco mais baixo também aqui, a gente pode vir pintando criando um pouco mais de atmosfera, colocando uma cor um pouco mais iluminada talvez aqui embaixo, um pouco mais iluminada aqui em cima, aqui em cima eu acho que nem tanto porque depois eu vou estar forçando né, para que o céu ele fique exatamente na parte mais iluminada nessa área aqui, então eu queria mais colocar aqui na parte do chão mesmo para a gente ter um cenário um pouco mais tridimensional mais ou menos esse daqui, posso pegar uma cor um pouco mais escura, tá aqui o meu brush, a gente faz basicamente, ó, um cenário aqui, realmente como se fosse de estúdio, ó basicamente, aqui nós temos então praticamente aqui um cenário de estúdio ficou muito forte, até mesmo, vou colocar agora 10% somente de opacidade porque eu coloquei uma cor também, opa muito escura, né, então eu gosto de ter sempre o controle, portanto eu sempre coloco opacidades muito baixas, né, estou sempre trabalhando com vários cliques, eu acho que isso é bem mais interessante do que simplesmente dar um clique e já ter o meu efeito, né, basicamente pronto, que sempre na verdade vai estar super exagerado. Então já tem aqui a primeira parte feita que seria trazer um pouco mais de tridimensionalismo aqui para o nosso cenário. Agora a gente consegue observar realmente como se fosse também aqui um estúdio. Ainda não tem a sombra, né? Não tem muita coisa aqui. Relaxa que a gente vai fazer. Até na verdade a sombra não, porque o pele vai estar tá completamente aqui preenchido, né? Por nuvens. Então a gente já pode partir agora exatamente para as nossas nuvens galera, que vai ser a composição principal aqui de tudo né, depois a gente vai estar ajustando também o nosso personagem, colocando cores de um geral mesmo, mas eu acho que o principal é a gente começar criando essas nuvens aí, dando a impressão então que ele tava num cenário realmente aí cheio de fumaça. Para isso, eu vou fazer as nuvens de duas formas, tá? Separando ela aqui, então, em algumas, né, feita atrás do meu personagem e depois outras acima do meu personagem. Trazendo, então, todo esse tridimensionalismo, né? Não significa que atrás ele vai ser escuro e acima vai ser claro. Na verdade, eu vou estar pincelando aí sombra e luz, né, nas duas versões... Mas de forma geral, a parte de cima ele vai estar preenchendo o personagem, então indicando que ele realmente estava dentro, né, daquelas fumaças. Portanto, a gente não pode fazer somente no cenário, tem que fazer também acima do personagem. Então, aqui é para a gente fazer isso, não é nada muito complicado, só que a gente precisa de alguns recursos. Esse recurso seria, na verdade, somente um brush. Eu vou estar liberando também esse brush aí para vocês como um certo brinde, tá? Então, esse brush vai ser de nuvens e serão dois. Um primeiro deles está aqui dentro de Personal Brushes. O primeiro deles, que é um vídeo que tem até mesmo aqui no YouTube, onde você pode estar assistindo e aprendendo como fazer a construção do seu, né? Mas ele traz um resultado um pouco mais realista aqui, realmente, como se fosse uma nuvem, porque eu utilizei uma fotografia mesmo para estar construindo esse brush, né? E depois adicionando algumas configurações para que ele seja variado, né? Para que ele não traga somente um resultado. E esse segundo brush aqui, o Cloud One, né? Que seria o resultado um pouco mais suave. Basicamente seria isso daqui. Essa textura aqui desse brush, né? Ele traz um resultado um pouco mais suave. Quando o Cloud Realistic, ele faz uma textura um pouco mais dura. Como se a nuvem realmente estivesse perto, né? Do cenário. Então eu vou estar utilizando aqui os dois, eu gostaria de fazer um preenchimento com Cloud One, para que a gente tenha pelo menos aqui uma textura um pouco mais clara, um pouco mais escura, jogando também um pouquinho de cores né. E a primeira coisa eu vou estar selecionando então aqui ó, essa área um pouco mais iluminada que a gente já criou, posso estar colocando um pouco mais de cor nele, um pouco mais laranja, eu acredito que vai ficar mais bonito ainda do que aquele amarelo. E a gente vai dar leves pinceladas agora aqui ó, então ó, eu venho dando pequenos pinceladas aqui na parte do cenário e a gente já vem criando então um pouco mais de atmosfera com toda certeza, mas também de profundidade né, a gente já tá trabalhando então todo esse tridimensionalismo mostrando o que que estava longe e o que que estava perto. Vou criar mais uma outra aqui atrás ainda do meu personagem, colocar agora uma cor um pouco mais escura, porque se tem nuvem, né, se tem alguma coisa que é feita por natureza, então ela vai ter luz e ela vai ter sombra, se tem luz, então com certeza vai ter sombra também, então como a gente já pintou a luz primeiro, né, a gente vai fazer a parte da sombra, ó. Somente algumas outras pinceladas. E assim vamos trabalhando então de pouco em pouco mesmo, né? A parte de baixo aqui do meu personagem eu já posso estar até mesmo agrupando ela. Colocando BG de background. O meu personagem, a mesma coisa. Queria colocar aqui o grupo dele com um blend mode em normal. para que a gente não precise ficar clipando né, as camadas. E a mesma coisa que para o meu BG também com blend mode em normal. E agora a gente já pode colocar aqui no grupo hero. E continuar para as fumaças que vão estar então acima do meu hero. Então as fumaças que vão estar indicando que ele realmente estava dentro, né? De toda essa atmosfera. Para isso, então, ó, eu criei uma nova layer. Pegamos novamente aqui o nosso brush primeiro ainda fumaçado, né? E vamos criar a atmosfera então. Trabalhando sempre aqui com as cores, né? A gente vai tendo o controle de quais serão as cores, qual será também a minha potência do clique através do paste e do flow. E vamos trabalhando aqui de leve ainda primeiro, colocando só um pouco de. Luminância. Essa primeira aqui seria interessante a gente até mesmo passar um pouco mais dentro aqui do nosso personagem também da águia. Indicando que realmente ó, tinha bastante fumaça passando por cima dos dois né. Vou criar uma outra e agora a gente vai trabalhar com o nosso primeiro Cloud Realistic agora. Ele traz o resultado um pouco mais duro, como eu disse, né? Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado também para não pincelar com muita potência aqui por dentro do nosso personagem. Mas de forma geral, vou colocar uma cor um pouco mais iluminada e a gente pode vir dando pequenos pincelados. Eu quero passar por cima do meu personagem, mas que não perca tanta assim, textura dele também, né? Que a gente não esconda tanta coisa assim dele. Então, mais ou menos aqui assim, eu acho que já resolveu o nosso problema inicial eu vou criar uma outra layer, e essa é até mesmo uma grande dica aqui para o nosso tutorial, esteja sempre dividindo os seus efeitos, né, para que você consiga retornar depois um tempo, consiga fazer algumas correções, tanto nas cores, como também no volume, se quiser abaixar um pouco a opacidade somente dessa layer, né, e você não perca algum outro ajuste que você faça no futuro, então, layer não pesa, portanto, crie bastante, crie à vontade mesmo, né, abuse bastante delas, e você terá um controle bem mais interessante aí pelo seu arquivo. Colocamos uma cor então agora um pouco mais escura e vamos fazer agora um pouco de Shadows. Galera, essa prática aqui de criar sombras é tentativa e erro mesmo. A gente pode às vezes criar um formato que não achou tão interessante inicialmente. Depois, você tem a opção, né, de ou colocar uma cor um pouco mais clara por cima dele, ou até mesmo então, como eu disse, já retornar, fazer o efeito de novo. Mas o importante é entender que isso aqui é tentativa e erro mesmo. Até a gente conseguir esse formato bem natural, né, onde a natureza é exatamente esse caos aqui completo, né. E é muito complicado que a gente consiga criar todo esse caos. Nós como humanos aqui, a gente sempre está buscando dando aí a organização né que as coisas estejam muito bonitinhas então é bastante complicado que a gente esteja representando a natureza através dos cliques tem que ter uma observação sempre muito boa né do que está acontecendo lá fora da sua casa mas vamos continuar então gostaria de estar criando uma nova layer e a gente vai estar fazendo agora uma pincelada um pouco mais potente aqui no primeiro plano né realmente passando por cima do personagem utilizando a mesma combinações aqui de cores. Então vem fazendo aqui essa primeira um pouco mais cinza, depois eu posso selecionar uma cor mais iluminada e com a mesma layer, aqui nesse caso eu queria fazer com a mesma layer mesmo né, somente para fazer então essa primeira pincelada aqui e depois a gente pode vir criando então algumas outras, fazendo sempre a mesma coisa, porque aqui nessa etapa é justamente estar preenchendo né, esse meu primeiro plano, portanto eu não me importo muito assim com o formato dela de causar tanto assim tridimensionalismo. Mais ou menos assim, eu acho que ficou legal, porém, nós podemos estar ajustando isso com muito mais facilidade, né? Indicando realmente que o personagem estava dentro aí dessa fumaça, apagando então um pouquinho a layer aqui do nosso personagem. Então, com o Hero, eu vou criar uma máscara, pego meu brush, agora com o normal aqui do próprio Photoshop, né? E a gente pode vir deletando aqui somente o pé dele. Dessa maneira aqui, ó, de uma forma super simples, a gente consegue indicar que ele estava realmente tão dentro, né, da nossa fumaça. Beleza, todas essas fumaças aqui agora a gente já pode também estar agrupando, colocando aqui Smoke, e feita essa etapa agora inicial então de preenchimento, de colocar também as texturas, um pouco mais de volume, a gente pode estar trabalhando de uma forma um pouco mais global, a primeira coisa que eu gostaria de estar indicando então, qual que vai ser a minha fonte principal de iluminação, que vai ser um pouco mais em cima e também um pouco mais aqui na direita da cena. Para isso, eu crio uma nova layer e observe que até então a gente somente utilizou novas layers zeradas e já estamos construindo aqui uma manipulação bem realista, né? bem interessante, com uma história muito potente também. Vou pegar o meu brush, eu vou estar liberando também esse brush para vocês, que é exatamente esse Light Brush aqui, onde a gente vai criar um formato então ó, bem interessante que de luzes, que pode ser até mesmo utilizado para fazer farol de carro, né ou então iluminação de algum poste, alguma coisa assim. Essa lei ela vai ter a diferença que ela vai ter aqui o Blend Mode, então, é em Screen, onde nós vamos estar trabalhando com as luzes. E eu vou colocar uma cor um pouco mais branca, um pouco mais iluminada. Com o meu brush um pouco mais potente também no Opacity e no Flow, a gente pode vir dando agora, ó, alguns pequenos cliques. E dessa forma, estamos indicando, então, para o nosso telespectador, da onde vem realmente, né, a fonte de luz principal, então aqui nós temos uma fonte, e portanto, se temos uma fonte de luz, então nós temos também que ter a sombra, né, então para fazer a sombra, eu vou criar uma nova layer, pego meu brush agora suave do Photoshop aqui mesmo, a gente coloca uma cor um pouco mais escura, e vamos trabalhando aqui com a opacidade um pouco mais baixa, somente ao redor aqui dessa área da fotografia, então eu escureço bastante ela, um pouco mais desse lado também, e deixo ela bem escura mesmo, posso colocar um pouco mais preto aqui, aumentar um pouco o meu peste, o meu flow. E quanto mais eu vou deixando essa área principalmente próxima aqui do final da fotografia mais escura, né, a gente vai ganhando também mais tridimensionalismo. Eu acho bem interessante aqui essa vinheta um pouco mais potente mesmo para esse estilo de arte, onde nós temos então um ponto focal de iluminação bem determinado. E o restante então é exatamente sombra, porque eu não quero que chame tanta assim atenção. Aqui na parte de baixo eu acho que a gente pode criar ainda mais texturas. Então eu vou criar uma nova layer aqui. eu vou colocar o brush também de Cloud Realistic. E uma cor um pouco mais iluminada. Pra gente acabar dando detalhamento um pouco mais forte então pra toda essa área. Veja como que vai ficar mais interessante. Porque a gente já escureceu então mesmo com... A nossa vinheta aqui em volta. Então eu posso criar uma área um pouco mais iluminada. Que ela não vai ficar tão iluminada assim. Né? Ela vai estar sempre é, se preservando através da nossa vinheta que está acima. Então eu posso continuar pincelando aqui. Somente encontrar um formato ideal. Eu não quero pincelar com muita potência. aqui. Eu quero fazer pequenos cliques mesmo assim contando alguns formatos. Eu acho que assim ficou legal. Como eu disse, é bastante teste mesmo. Você está praticando, deletando a layer, começando do zero. O nosso background ficou muito bonito, né? Mas aqui em cima, no primeiro plano, não sei se eu tô acertando muito bem. Vou colocar de novo aqui, ó, somente isso. Agora sim, eu acho que eu gostei bem mais. Feito isso, então, eu vou retornar para o nosso personagem. Eu acredito que a gente pode fazer alguns ajustes nele. Primeira coisa seria colocar uma layer aqui de curves, onde eu vou estar elevando aqui as áreas de sombras, abaixando um pouquinho também as minhas áreas de luzes, e criando um S aqui para a gente fazer um pouco mais de contraste. Então eu faço basicamente o efeito Mate, porém depois eu gero um certo contraste onde eu consigo limpar um pouco mais a fotografia, mas ainda manter aí uma certa iluminância né, dela. Então eu não escureço completamente, não também ilumino completamente. Então a cada ajuste eu estou determinando né, que o personagem meu ele está dentro de toda essa atmosfera. E por por fim, aqui eu vou colocar mais um curves, onde vai estar somente iluminando acho que ele deveria ter um pouco mais de luz mesmo. Aqui no primeiro plano a gente poderia ter uma nuvem um pouco ainda mais escura. Então vou estar criando ela aqui também. Talvez assim. E eu posso até mesmo Está continuando aqui na parte de cima também. Fazendo então a minha vinheta através de nuvens. acho que seria legal. Ó. Aqui nós já estamos chegando então numa versão super final, né? Já tá ficando bastante interessante. Agora eu queria fazer ainda mais ajustes aí de iluminação. E esse efeito é bem interessante. Ó. Nós vamos criar uma nova layer. Novidade, né? A gente fez toda a nossa arte a partir de uma nova layer zerada. Vou colocar o meu brush com o Hardness aqui em 100%, uma cor um pouco mais iluminada e também um pouquinho colorida, né? E vamos fazer pequenos traços, ó, indicando então aqui mesmo para a posição do nosso sol em relação ao cenário. Então sempre fazendo traços aqui, ó, correspondendo com o ângulo, né, que realmente esses traços de sol estariam passando. Eu fiz uns que não ficaram assim tão realistas, né, tão interessantes. Mas, de todo jeito, não importa que ele seja perfeito. Mas que você tenha aí, mais ou menos, então, o um acompanhamento do ângulo e da perspectiva aí da sua fotografia. Feito esses raios, nós vamos entrar agora em Filter, em Blur e Motion Blur. Vamos estar determinando o ângulo que eu gostaria. E também aqui a potência, né, pelo nosso Distance. Um pouco mais potente mesmo aqui assim. Posso colocar também um Filter, um Blur, um Gaussian Blur um pouco mais desfocado, né, eu acho que fica bem bonita essa iluminação e você pode estar até mesmo fazendo alguns traços um pouco mais grossos, fazendo alguns traços diferentes, né, porque aqui a gente está criando um efeito extremamente importante, né, da passagem de luz pela fumaça, a gente sempre está observando, né, quando tem uma fumacinha assim, umas poeiras no ar a gente consegue observar exatamente esses feixes de luz com muito mais facilidade, portanto gaste um tempo maior aí que você consiga fazer esse efeito ainda mais interessante eu vou fazer ele aqui bem rápido mesmo de uma forma um pouco mais grossa então, ó, mais ou menos assim, a gente volta para Filter, Blur, Motion Blur, já temos aqui com o nosso ângulo pronto, né? Aumenta até um pouquinho mais, porque tem alguns traços que não ficaram tão legais. Depois a gente aplica o Gaussian Blur, caso você queira, né? Ou se você quiser até mesmo um pouco mais de detalhamento, porque é legal essa, esse traço aqui, né? Um pouco mais duro. E por fim, como ficou muito potente aqui esse meu efeito, eu vou criar uma máscara negativa segurando o Alt no teclado. A gente pega o nosso brush, coloca ele agora com o hardness aqui em 0% e vamos então na cor branca. Está revelando o efeito somente nas áreas que a gente deseja, né? Como por exemplo aqui em cima, um pouco também aqui na asa que eu achei interessante ter feito aquele um pouco mais aqui do lado, enfim, você vai fazendo esse ajuste aí do jeito que você realmente acredita ser importante aí, né, para sua arte. Com os efeitos prontos, galera, a gente pode partir então para a etapa de finalização do arquivo. Aqui eu gostaria de estar fazendo alguns ajustes bem específicos nas luzes, nas sombras, texturas, nitidez, mas primeiro que também nos nossos brilhos da imagem, então iluminando um pouco mais as áreas de luzes, mantendo então a informação das áreas de sombras e tudo isso fica muito mais brilhante, né, fica muito mais fantasia, o que eu acho que acrescenta bastante na nossa arte. Como que a gente pode fazer esse efeito? Vai ser através do Glow. O Glow a gente pode criar a primeira layer com Ctrl Shift Alt E no teclado, onde eu junto então todas as layers anteriores e uma layer única, né? E aqui a gente vai estar escurecendo então basicamente todas as áreas de meios tons e também um pouco mais das áreas de sombras, né? Então abrindo o Levels com Ctrl Command mais L, eu posso estar baixando aqui os meus meios tons, baixando também um pouco mais os meus shadows e iluminando por fim então um pouco mais aqui os meus highlights. Feito isso, nós temos então alguma informação bem específica aqui na fotografia, né? Onde eu posso estar confirmando agora o meu Levels e mudando agora o Blend Mode dessa Layer para Screen. Nós temos então todo o efeito de iluminação que funciona somente nas áreas de luzes. A gente pode estar melhorando também esse efeito, né? Colocando talvez um Gaussian Blur. Então, vou estar testando aqui, ó. Filter, Blur, Gaussian Blur. E a gente determina o quanto que você quer de glow, o quanto que você quer dessa expansão da luz, né? Através aqui do seu Radius. Quando eu coloco o valor um pouco mais alto, nós temos então um efeito muito fantasia, acaba perdendo um pouquinho das texturas, né? Mas é um efeito bem interessante, porque ele acaba também invadindo as luzes, invadindo as cores nos seus personagens, nos seus elementos. Então, com certeza, é um efeito aqui bem interessante para a gente fazer na finalização do arquivo. Vou colocar aqui um valor um pouco mais baixo, tá, 6,4, posso dar um ok, a gente observa o antes e o depois, então trabalhamos um pouco mais o brilho da fotografia, ficou bem bonito isso daqui, e posso trabalhar até mesmo também a opacidade dessa layer, caso ficou muito forte e agrediu muitas luzes, né, então coloco 70%, 60%, Eu acho que ficou ainda melhor. Continuando então para a gente trabalhar agora a nitidez, as luzes e sombras, nós podemos estar utilizando então o Camera Hall Filter, para isso eu junto tudo novamente né, com Ctrl Shift Alt e no teclado, posso até mesmo aqui converter essa layer para Smart Object para que a gente tenha então a opção do Camera Hall Filter e qualquer outro efeito né, que a gente adiciona nessa layer, aqui salva dentro dela e a gente vê então em Filter, Camera Raw Filter. Aqui, galera, eu sempre falo para a gente fazer ajustes bem simples, bem suaves, porque nós já trabalhamos, né? Na grande maioria das vezes aí, de uma forma super localizada, de uma forma super detalhada, né? Dentro do Photoshop. Então, aqui o Camera Raw, como nós vamos fazer ajustes mais globalizados na fotografia, portanto, utiliza ele de uma forma um pouco mais simples, tá? Aqui eu vou querer colocar um pouco mais de clarity, que eu acho que vai dar um aspecto legal na nitidez, trabalhar um pouco mais o contraste um pouco menos os highlights, um pouco mais os meus shadows, as cores, caso a gente queira definir aqui é um pouco mais quente, um pouco mais verde ou magenta né, eu acho que nenhum dos dois, mais ou menos, mais um aqui no magenta, somente mais um aqui no magenta, e eu acho que tá ok, não preciso fazer mais nenhum tipo de ajuste aqui, posso dar um ok no camera hall filter, vamos observar o antes e depois desses dois efeitos, antes, e aqui eles nós temos então uma imagem muito mais viva né, muito mais presente, e por fim eu gostaria de estar aplicando também um pouco mais de profundidade na arte através de elementos, colocando então um pouco mais de penas flutuando, voando aí, como se tivesse tido uma ação realmente né, como se essa águia ela estivesse voando e acabou realmente de parar no braço do meu personagem, eu acho que se eu colocar algumas penas voando aqui flutuando, ficaria bem interessante, acrescentaria bastante na nossa arte e seria muito fácil também. Para a gente fazer isso, eu vou ajuntar tudo de novo, então Ctrl Shift Alt e no teclado. Vamos pegar aqui a ferramenta de seleção mesmo, qualquer uma ferramenta que você utilize vai dar certo. E a gente vai selecionar somente aqui uma das penas. Então, mais ou menos assim, qual que é o formato da pena, não tem a mínima ideia, né? Então a gente vai estar criando exatamente o formato que a gente deseja. Faço aqui mais ou menos essa seleção, crio uma máscara para ele deletar tudo, aplico a máscara então... Para que ela some e a gente tenha somente aqui a pena selecionada nessa layer agora a gente pode estar duplicando aqui essa primeira pena, onde eu vou manter essa layer 20 aqui como basicamente o backup, e vamos estar trabalhando, então, essas outras cópias que a gente for criando, né? De uma forma que faça, então, a mais profundidade na nossa arte. Então, eu aumentei bastante. Vou utilizar aqui também o Smooth Tool para que a gente consiga gerar um pouco mais de movimento nela. Gere também um certo desfoque, porque ela não ficou numa qualidade muito boa. E abriu meu Levels, Ctrl, mais L, para estar gerando um pouco mais de volume. Então, eu escureço aqui nos meios tons, mais ou menos assim, ó. Essa daqui vai ser o primeiro plano. Então, deixo ela bastante escura coloco ela mais ou menos aqui assim. Duplico. Posso inverter, rotacionar na horizontal para que a área de luz fique sempre virada então para o meu céu. Coloco mais ou menos aqui, ó, seria até mesmo um artifício legal, né, pra a gente esconder também os pés. Aqui ficaria muito na cara, né, que eu utilizei esse elemento somente para isso. Então, se eu faço um pouquinho somente em um pé ou é somente um pouco no canto, aí já é um pouco mais aceitável. Aqui eu vou colocar até fora mesmo do pé, porque a gente já resolveu esse problema, né? Então, mais ou menos aqui no cantinho, duplico de novo. E eu vou estar espalhando agora ela basicamente aqui no meu cenário. Nunca coloque, ó, na mesma direção assim, porque vai gerar um pouco de desconforto. Como eu disse, a natureza, ela é completamente imperfeita, né? Então, quanto mais essa imperfeição a gente conseguir estar criando na nossa arte, ainda melhor, né? Para que a gente tenha um resultado também mais realista. Eu acho que aqui a gente já consegue resolver, ó, já criou muito mais movimento, né? Talvez mais uma, mais pequenininha desse outro lado aqui para a gente ter também um pouco mais de peso dividido. Então eu tenho um certo número de penas aqui que tenha também um certo número parecido do outro lado para a gente ter esse peso aí da arte bem dividido. Finalizando isso daí a gente pode agrupar todas as penas. Coloca aqui pena. E a gente, então, finaliza, finalmente, nossa arte, né, galera? E esse, então, galera, é o resultado da nossa manipulação. Eu gostaria muito que você estivesse comparando junto com o seu e deixando aqui nos comentários se você conseguiu chegar em um resultado também interessante, se você até mesmo conseguiu acrescentar alguma história aqui na sua arte, né? Então, deixe nos comentários, ficaria muito feliz por isso. Mas algo muito importante da gente estar reparando nessa manipulação é que nós utilizamos somente uma imagem que foi o nosso personagem principal, os nossos brushes e também aqui os ajustes do próprio Photoshop. Não precisamos utilizar nenhuma imagem externa, né, da internet internet e é possível que a gente crie manipulações super criativas utilizando somente então o nosso conhecimento técnico aqui das ferramentas, então se você deseja aprender conceitos muito mais avançados de edição e manipulação de imagens, conheça os meus cursos em rafaelhussano.com, onde você encontra então toda a minha galeria, pode escolher o melhor para sua carreira do básico até o mais avançado e eu tenho certeza que você será muito feliz e se tornará também um grande profissional como muitos galera já se tornaram mas é isso então, eu agradeço muito pela sua participação, espero muito que você tenha gostado e a gente se encontra então no próximo vídeo